Do mundo do steel frame, e aí, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossa maratona das fachadas. Vou te mostrar agora a minha fachada que eu fiz com 100% de sistema Brasilite, tá? Só pra vocês entenderem, Brasilite são as placas que a gente tá usando aqui na, na, na casa, né? A placa cementista Brasilite. E eles têm o próprio sistema de acabamento. Como eu disse, existem pessoas que têm esse sistema de acabamento, não, mas não faz placa é tipo o pessoal da Estou. E o pessoal da Drag leves A Brasilite, não. Eles fazem a placa e eles fazem o sistema de acabamento. Vamos entender como é que é o sistema de acabamento deles? A Brasilite tem a junta de 3mm na placa sanitícia, tá? E o que, que eles pedem pra pôr na junta? Esse cordão de delimitador. Você tá vendo? É tipo um tarucel. Mas, cara, não é qualquer céu. Você não pode comprar um tarucel e sair enfiando no buraquinho, tá? Você vai enfiando no buraquinho com uma espátula, tá? Na junta. E ele permite que sua placa trabalhe. Mas você não tem um acúmulo de massa na junta que gere a trinca, tá? Uma parte importante. A gente tem que passar aqui, ó, esse primer nas né, juntas. Então até antes do cordão delimitador, você passa o primer. E o primer, que... Aí você vê, eles botam até o baldinho colorido. Então amarelo e onde? O primer, você vai passar onde? Você vai passar na junta toda. Você pega um pincel de 10cm de largura, tá? E passa bem largão mesmo, e passa na junta toda. Você passa primer na junta toda. Passa primer na junta toda. Foi isso que a gente fez aqui. E aí o que você vai fazer? Cordão delimitador. Pá, pá, pá, pá, pá. Cordão delimitador. Em seguida, secou. Tem que esperar o... o, o secar. Você vai aplicar a massa cimentícia dele. Você está vendo? Massa, sistema, tratamento. Muito grande esse título, Jesus Cristo. Massa para junta. Então essa massa para junta, aí vocês aplicam botando Tela de 5 primeiro, espera secar, 4 horas de secagem, gente, não bota antes, tá? Senão vai embolar a massa, embola a massa com massa. Fita de 10, beleza? Também tudo usando a massa pra junta, ok? Massa pra junta é uma massa cinza. Massa cinza eu tenho ela, dá pra ver aqui, ó. Aqui a gente tá com a massa cinza só, gente, ainda não botou a massa branca ainda, tá vendo? Massa cinza Aqui a gente usou a impermeabilização da Dry Leves mesmo Tá vendo? no rodapé Infelizmente a Brasilite não tem sistema de impermeabilização Mas é bom, senão ela é produz mais Já tem das Tojos, já tem a Dry Leves, tá suficiente Então beleza, massa aqui ó, massa cinza O legal da Brasilite é que eles tenham placas rebaixadas Por exemplo, essa é uma placa rebaixada Então olha que, ela... que legal fica o sistema, né? Você tem o um espaço certinho pra pôr a massa Tem um desnível, essa aqui já tá acabada, né? Ela é um sistema que acaba um... o acabamento é um pouco mais rápido Então você vê, ela tem um rebaixo já que dá pra ver bem dá pra ver bem, ela tem um rebaixo marcado certinho para onde você vai fazer o tratamento de junta, como é que funciona o sistema de tratamento de junta da Brasilite, é isso que eu quero mostrar pra vocês o que que vai acontecer? botou fita de 5, botou fita de 10 beleza, com massa sementícia, é massa cinza, não vamos esquecer massa cinza, tá beleza? botou essas massas Secou, deu tempo de secagem. Eles têm uma massa de acabamento fina. Pra quê? Pra você terminar de dar os acabamentos finos, tá certo? E depois você pintar por cima direto. Isso que é legal. Com o sistema deles, você não precisa botar massa, corrida em cima, ah, isso é o que é das contas. Pode pintar depois direto em cima. Lembrando, nenhum desses sistemas te dá um acabamento fino pra você simplesmente rolar tinta, tá? Todos eles são ideias pra você rolar aquela textura, aquela textura um pouco mais grossa. Eu tenho de cabeça muitos números do pessoal da Estou, que eles têm a é, textura 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Dos outros fornecedores, eu não gravei essas granulatura que chama. Você bota a massa branca de acabamento fino, que é essa que a gente já passou a primeira demão. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Essa primeira demão da massa branca de acabamento fino. Aqui, você tá até falando, por Helena, tá parecendo a fita, não tá boa. O que que aconteceu? Eu juntei uma placa com rebaixo, com uma placa que não tem rebaixo. Isso aqui é um recorte, tá? Então, vocês têm que ver que isso pode acontecer. Você não vai conseguir sempre juntar recorte com recorte e ter isso aqui bonitinho. Aquela dali, essa aqui tá perfeitinha. Pode ser. Nossa, essa aqui escorreu. Alguém bateu aqui na obra. Deus a é Deus. Nossa então aqui ó, você não vai ter sempre isso perfeitinho, bonitinho, entendeu? vai ter encontros que você não vai ter o rebaixo que é o caso que aconteceu aqui o uhum. que, que acontece? você vai pegar essa massa de acabamento e esticar ela parecido um pouco com drywall pra tentar melhorar o máximo possível o acabamento e você não vai precisar de massa corrida nessa fachada você vai poder testar direto vocês estão vendo aqui ó Pelada. <risos> então deixa até já escrito aqui pro pessoal. Quanto mais detalhes você fizer para poder ajudar a separação e divisão de materiais, porque por exemplo, rodapé de impermeabilização é sempre bom fazer. Concorda que aqui eu tenho material e aqui eu tenho outro. Então pode ser que dê diferença na textura, dê diferença na pintura. Então sempre que você puder criar detalhes arquitetônicos que te ajudem, principalmente quando você tem diferenciação de um material, de um sistema, de uma solução para outro melhor. Super recomendo. O projeto de arquitetura tem que trabalhar com o sistema construtivo, tá? Beijinhos. Curta, se inscreva. Ficou dúvida? Deixa aqui embaixo. Aguardo vocês.